Olá, tudo bom? Sou Janaína Reis, professora de Química. Nesse vídeo eu vou te dar 7 dicas de como aprender Química para que você possa ter mais produtividade na hora de estudar. Dica número 1, saber o básico de matemática. Você precisa relembrar os conteúdos de matemática como porcentagem, proporção e regra de três antes de começar a estudar química. Ah, mas por quê? Porque quando você, quando os exercícios mais complexos de química chegar, você vai conseguir fazer. Então, os, os exercícios de química que utilizam cálculo é mais regra de três, porcentagem e proporção. Então, você tem que saber o básico de matemática. Dica número dois. Assista filmes que contém química. Por quê? Você precisa assistir esses filmes, uma para dar uma relaxada. E outra, você tem que assistir eles com um olhar mais crítico, para que você possa compreender o tema em questão. A número 3. Pratique. Por quê? Você estuda todo o conteúdo na teoria. Mas só fazendo exercício vai ser primordial para o seu aprendizado. Por quê? Quanto mais exercícios você fizer, mais você vai conseguir lembrar do, daquilo que você leu. E também, na hora das provas, vai te ajudar a lembrar do conteúdo estudado. Então, pratique muito, não só estudando a parte teórica, mas fazendo exercícios. Porque os exercícios são praticamente quase, são sim, bem semelhantes. Troca uma coisa ou outra. Então, quanto mais exercícios você fizer, mais você estará preparado para fazer as provas. Número 4. Associe a química com seu dia a dia. A gente sabe que o objeto de estudo da química é a matéria, que é definida como tudo aquilo que ocupa lugar no espaço e possui massa. Como você vai fazer isso, né? Associação do seu dia a dia. Vou te dar alguns exemplos. Por que a chama do fogão fica amarelo quando cai a água do cozimento do arroz? O processo de tratamento da água que nós utilizamos a produção de medicamentos, entre outros. Então, isso tudo está relacionado com o nosso dia a dia. Número 5. A química é um caderno de receitas. Um caderno de receitas? É! Vamos ver. Para a gente fazer um bolo, a gente precisa separar e colocar os ingredientes na quantidade certa. Se a gente aumentar ou diminuir um ingrediente e não fizer com todos, o que vai acontecer? O bolo não vai dar certo. Então o que a gente fizer com um, a gente tem que fazer com todos. Isso serve também para cálculos estequiométricos. Por quê? Porque se eu aumentar ou diminuir um componente da reação química, eu vou ter que fazer proporcionalmente em todos. Para quê? Para que o resultado seja o desejado. Isso está de acordo com as leis ponderais. Por isso que a química parece um caderno de receitas. Número 6 anotar os dados fornecidos no exercício, Por quê? textos muito grandes como no Enem, você deve grifar ou anotar os números ou algumas partes do texto que vão, é, vão ser importantes e vão te ajudar na hora de resolver o exercício. Você deve anotar os números, as grandezas e seus significados. Por quê? Porque na hora de, é, de resolver o exercício você vai economizar tempo, você já tendo tudo listadinho, tudo escrito, você vai saber qual fórmula vai usar. Então isso vai o quê? Vai te adiantar no processo de resolução do exercício. Número 7. Conheça os elementos químicos. A nova tabela periódica tem 118 elementos. Nossa, vou ter que saber todos os 118 elementos? Não. O que, que você pode fazer? Você pode se acostumar com os elementos que você mais utiliza, que você mais vê, pra quê? Porque na hora de fazer um exercício, você já está acostumado com aquele elemento, então você já vai saber as informações sobre ele. Então, você não precisa de saber todos, que são muitos. Você pode dar uma lida neles, saber pelo menos os nomes, porque na hora que alguém te fala alguma coisa, você fala, não, tem esse elemento na tabela. Você pode até não saber muita coisa sobre ele, mas você sabe que tem ele na tabela periódica. Mas pelo menos você vai se acostumar com os elementos que você mais utiliza. Uma dica extra e que eu sempre falo nos meus vídeos. Tenha sempre em mãos a tabela periódica. Faça uso constante.